Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira. Você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero fazer uma comparação com vocês referente aos cartões Santander Limited de Metal, Visa Infinity Dux Metal e Mastercard Black The One Itaú Personality. É feito de metal. Qual desses três cartões é o melhor cartão custo-benefício? Para você no Brasil. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você já parou para pensar em ter os três cartões de crédito? Entre eles, estar aí entre os dez maiores cartões do país, um deles é um dos maiores do mundo. É, meu amigo, é tanto benefício que tem o cartão de crédito que você vai ficar de queixo caído. Pois é, vamos começar com o Santander, o Limiter de Metal do Santander. Este cartão... Ele é feito de metal e é emitido pelo Banco Santander Brasil. Esse cartão ele tem a classificação aí entre os maiores cartões do país, junto ao ranking dos 101 cartões que nós fizemos este ano para vocês, aqui no mês de março de 2023. Vamos então conhecer um pouquinho do Santander Unlimited do Santander. Esse cartão ele é feito de metal e para adquirir esse cartão, você precisa ser convidado do banco, para receber esse cartão exclusivo de metal. Somente alguns clientes podem ter esse cartão, ou seja, aqui no grupo do Black Card Luxo, no nosso canal Alta Renda Cartões, apenas duas pessoas que eu conheço têm esse cartão. O Shen, Marcelo Shen, que é membro do canal Black, e eu, que sou o proprietário deste cartão, Leandro Vieira. Esse cartão foi feito em metal através do Mastercard Black, e ele chegou em dois dias para mim, após a solicitação do gerente. Esse cartão vem com a tecnologia contactless por aproximação, Carteiras digitais trabalhadas pelo Santander, além da pontuação 2,6 pontos por cada dólar gasto e 3 pontos a cada dólar gasto internacional. Os pontos do cartão nunca expiram junto ao Esfera. Na promoção bateu, ganhou, os pontos podem dobrar, ou seja, ele pode chegar aí a 5,2 pontos a cada dólar gasto no Esfera e depois você pode transferir com uma promoção bonificada, junto ao Santander Esfera. Sfera. Esse cartão aí, ele te dá a possibilidade de solicitar até 7 cartões adicionais inteiramente grátis, acesso ilimitado à sala VIP do Lounge aqui para o titular, os 7 adicionais grátis e até 8 convidadas por ano para ter acesso às salas VIPs do Lounge Key. Anuidade do cartão, você pode isentá-la através de gastos mensais. 20 mil por mês, você isenta a anuidade do Black na dupla oferta Black e Infinity, se você usar o Black e gastar 20 mil reais, você isenta a anuidade do Black e também do Infinity. A dupla oferta do cartão também te dá a possibilidade de não pagar a anuidade do Infinity e pagar apenas a anuidade do Black, isentando a anuidade do Black com 20 mil reais por mês. O cartão, para solicitar ele, basta ter uma renda de 30 mil reais junto à sua agência Santander. Não é necessário mais ser cliente select para ter este cartão. Pode ser varejo, pode ser Van Gogh, pode ser Select. O cartão ele vem com um seguro de proteção já gratuito junto ao Santander. A anuidade do cartão é R$ 1.290, como eu falei, você pode isentar através dos gastos de 20 mil por mês. Lembrando que se você tem o Black Infinite, Infinity, você tem a dupla oferta de benefícios. Todos os benefícios da bandeira Visa, Infinite e todos os benefícios do Mastercard Black, além do Visa Infinite ter acesso ilimitado ao Dragon Pass para o titular, 7 adicionais e 8 convidados, o Black ilimitado ao lounge key, o titular, os 7 adicionais e 8 convidados. Este é o Santander, o Limited. lendo então não mudou nada do plástico para o metal? Nada. É exatamente igual. O que muda é apenas o material que é impresso, no, ca no caso, o metal. Agora vamos ao The One. O The One é um cartão feito de metal, também pelo Itaú Personalité na versão Private e Personalité. O cartão vem com a tecnologia Contact e todas as carteiras digitais que o Itaú trabalha. O cartão ele é feito na vertical, o um Mastercard Black nesse conceito aqui. E você tem aí os pontos que nunca expiram para o IUP. A pontuação desse cartão é 3 pontos a cada dólar gasto nacional e 3,5 ponto para compras internacionais a cada dólar gasto. Os pontos desse cartão nunca expiram ao programa IUP do Itaú. O cartão também você pode fazer a transferência bonificada para os parceiros Latam, Azul e Smiles junto ao IUP e outros programas parceiros do YUP também. Você pode contratar até 6 cartões adicionais inteiramente grátis junto ao The One e acesso ilimitado à sala VIP do Lounge aqui para o titular e seus adicionais. Convidados não têm acessos gratuitos. Além disso, você pode usar a sala VIP Mastercard Black ilimitado, você e os adicionais também do cartão. O T-Assist é um programa do Itaú junto ao The One, 24 horas por dia, onde ele pode sanar as suas dúvidas e fazer aí reservas de hotéis, teatros, cinemas, shows, entre outros, mais até mesmo reserva de veículo para você. É como se fosse um concierge diferenciado do The Assist. Quem está usando o The Assist vem falando que está realmente maravilhoso o benefício deste cartão usando o TheAssist. Uma economia muito alta com o um cartão para aplicação aí do The Assist junto ao Itaú Personalité ou Private, certo? Alguns membros vêm fazendo reserva de hotéis com o The Assist. Diz que a economia é muito grande porque pô, você tem desconto aí de 20%, dependendo do hotel que você escolhe com o The Assist. Você também pode trocar os pontos do Itaú, o The One, por cashback na fatura. Você pode escolher também isso na hora de transformar os seus pontos, tá certo? O cartão também tem uns benefícios aí de parcerias com hotéis, entre outros, aí, aplicação, como o Clube Med. Tem desconto num resort luxuoso, Clube Med com o The One. Você vai entrar no The Assist e pedir maiores informações, eles vão te passar uma cotação legal para você, certo? Como eu falei para vocês, as principais carteiras do Brasil, como Paypal, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, o Itaú... Está dentro dessas quatro carteiras, o The One também está. Ou seja, esse é o The One do Itaú Personality. A anuidade do cartão é R$4.000, é o segundo cartão mais caro do país em anuidade. O primeiro é o Centurion com 10 mil reais. o segundo é o The One do Itaú por R$4.000. A anuidade ela é isenta através de gastos mensais. R$ 60 mil reais de gasto mensal isenta anuidade do The One, ou ainda através de um investimento de 4 milhões ao Personalité. Se você atingir o nível 5 do Minhas Vantagens Personalité, você pode isentar a anuidade do The One também através do nível 5. São as formas de você poder isentar o seu The One do Itaú Personalité. Agora vamos para o Ducks Visa Infinity, ou seja... O páreo entre dois Blacks e um Visa Infinity chegou a vez do Visa Infinity Ducks de metal. O Visa Infinity Ducks de metal ele é emitido pelo Banco de Brasília BRB através das suas empresas BRB Card. O cartão ele é feito de metal e é exclusivo para clientes do BRB. Clientes que abrem conta a partir de 15 mil de renda e têm um limite pré-estabelecido de 50 mil. Já está apto a solicitar o cartão Visa 20 Ducks, porém precisa ter relacionamento com reciprocidade ao banco. Tá? Não basta ter a renda e limite. Tem que passar por algumas fases com o banco para que eles consigam liberar para você o Ducks, tá? O Ducks, ele pontua 5 pontos a cada dólar gasto nacional e 7 pontos a cada dólar internacional, sendo a maior pontuação de um cartão de crédito no país e um dos maiores do mundo já visto em pontuação no exterior. O cartão ainda pode te dar benefício como dobrar os pontos junto aos programas de fidelidade com bonificação. Você imagina gastar 7 pontos e 7 pontos virar 14? 5 pontos e virar 10. Além disso, se você comprar junto ao Curta Aí os marketplaces do BRB, você vai ganhar 3 pontos a cada real gasto comprando produtos no shopping do Curta Aí. Além disso, o cartão vem um ano grátis a sua anuidade para o titular e os adicionais. Os adicionais você pode botar até oito cartões adicionais e o titular do cartão é, tem a isenção de um ano também. No segundo ano você isenta a anuidade por gastos mensais através do seu cartão Visa Infinity Ducks, gastando entre 15 mil a 19.999,99 ,99, você isenta 75% da anuidade. E gastos a partir de 20 mil, você isenta 100% a anuidade do cartão. No segundo ano, os adicionais têm 50% de desconto e não participam do programa de isenção. No primeiro ano, você ganha 10 mil pontos de entrada ao contratar o Dux e fazer o pagamento da primeira fatura. Os pontos do cartão nunca expiram. Você tem acesso ilimitado às salas VIPs do lounge: key, o titular, os adicionais e três convidados por visita. Acesso ilimitado à sala VIP do Dragon Pass, Visorport Companion, titular, os adicionais e três convidados por visita. Acesso ilimitado à sala VIP do Priority Pass, o titular, os adicionais e três convidados por visita. Acessos ilimitados às salas do BRB CoWork em Congonhas, Rio de Janeiro, Santos Dumont, titular, adicionais e três convidados. Acessos ilimitados à sala VIP em Brasília, VIP Club, o titular, os adicionais e convidados, inclusive as salas internacionais. O cartão ia te dar 15 dias de estacionamento grátis exclusivo do BRB em Brasília. É, gente, é tantos benefícios para o cartão que realmente é quase que impossível bater o Ducks neste momento. E você ainda tem 10% de desconto em alguns parceiros como o .com, Hot Hotpark, entre outros mais, junto ao seu Ducks, tá? Este é o Visa Infinity Ducks. Alguns dos benefícios que o Ducks tem para você, além de todos os benefícios do Visa Infinity, como o Visa Fast Pass, que você passa direto ao raio-x diretamente com o seu cartão através do Visa Airport com A anuidade do Ducks é R$ 1.500, 12 parcelas de R$ 125, reais, e os adicionais têm 50% de desconto no segundo ano junto ao cartão. Tá? Como eu falei para vocês, você pode isentar a anuidade através de gastos podendo chegar a 75% a 100% anuidade do cartão. Ou seja, entre os cartões supremo do país hoje, o Dux ele figura entre os melhores também para isenção de anuidade, porque ele te dá um ano grátis no primeiro ano também. Né? E dentre esses cartões que eu estou apresentando para vocês, o Limited e o The One, você observa que o custo-benefício, realmente, o Dux é a melhor opção. Porque a anuidade é grátis no primeiro ano, você tem oito cartões adicionais grátis no primeiro ano também, depois isenta 50% dos adicionais e o titular isenta por gastos mensais. Logicamente, que você observa que os três cartões aqui, nenhum dos três tem gastos inferiores a 20 mil para poder isentar a anuidade. O Santander Unlimited você necessita gastar 20 mil para poder isentar o Black e o Infinity, no caso da dupla oferta. O Duggs, você precisa isentar é, 20 mil anuidade para poder isentar os 100%, ou seja, não pagar os 125 por mês. É, e tem aí o The One que você tem que gastar 60 mil para poder não pagar a anuidade ou seguir as regras que eu expliquei para vocês. Então você observa que o custo-benefício hoje em ter um cartão com todos os benefícios em um único cartão só, o Visa Infinity Ducks é o melhor do país. Né? Hoje ele figura entre os melhores cartões do país e um dos maiores do mundo. No Brasil ele é a primeira bandeira número um do país, o Visa Infinity Ducks. É o mais completo cartão de crédito da Visa hoje, já visto até o momento. O único cartão com todos os benefícios e sala VIP espalhados pelo mundo. Né? E você observa que o Dux realmente ele é imbatível nesse momento. Né? A anuidade é generosa, a isenção também, os adicionais também têm anuidade baixa pelo cartão e pelos benefícios que ele traz para você. Bem, vimos que o Dux ele é o um número um e continua sendo na comparação desses três cartões. E agora em segundo, entre o The One e o Santander Limit, Aí o bicho pegou. Né? O The One ele pontua, é, logicamente, 3 é, pontos nacionais e 3,5 e meio internacional. O cartão Limited ele pontua 2,6 e depois 3 pontos. O Santander Olimpite, ele aparece em sexto lugar no nosso ranking dos 101 cartões. Né? E o The One aparece em sétimo lugar na classificação que nós fizemos. E realmente você observa o custo-benefício, não é todo mundo que vai fazer viagem e reservar um hotel, ou o hotel com o assist ainda mais hotéis é, sofisticados como o The assist ele vai buscar para você. Essa é a ideologia de um cartão supremo e também seus clientes usarem hotéis de luxo. Né? E o, o Santander Olympic, o custo-benefício dele é mais vantajoso que o The one devido à anuidade custar R$ 1.290 e poder isentar com um valor menor de R$ reais, ou seja, três vezes menos que o The One, que seria R$ 60.000. Além disso, o The One não te daria acesso ilimitado para convidados, tampouco nenhum acesso. Já o Santander Unlimited Mastercard Black, ele te daria 8 convidados por visita por cartão, acesso ilimitado ao lounge kit titular e adicionais. Né? É, além disso, ele te daria os benefícios da bandeira Mastercard Black, juntamente com o que o The One tem. O concierge do Mastercard Black também teria praticamente o serviço que o D-Assist faz com exclusividade ao Itaú The one O Mastercard Black concierge faria para o Santander Unlimited. Ou seja, custo-benefício versus o que tem de, de proposta, mesmo ele tendo uma pontuação um pouco maior, que seria 3,5.3% do Santander Unlimited, o Santander Olímpico, na hora que tem a promoção bateu, ganhou, ele dobra os pontos, ou seja, o Santander Olímpico é melhor que o Ducks, inclusive quando faz o dobro dos pontos junto ao bateu, ganhou, ou seja, também bateria o The One. Portanto, está aí para vocês a comparação dos três cartões de metais, a bandeira Visa levando vantagem, o Visa Infinite pelo Ducks, depois o Santander Olímpico e depois o The de One. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos um abraço abraços então! Leon Dias, um grande abraço. Eliabete Rodrigues, um grande abraço. Luiz Gustavo, um grande abraço. Ryan, um grande abraço. Juliano Vieira, um grande abraço para você também, meu amigo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.